Pode comunicar design, exa de da rainha. Totrips Nasceu em Lisboa em 1966, acabou o curso da escola Antônio Arroio em 80. Hoje em dia é designer, assina como Tóxico e músico, guitarrista dos Dead Combo. Amante de viagens e de rock, n roll. Obrigado. Boa conferência. Olá, boa tarde. Uh, obrigado pelo convite. Uh, sou o Tó, tenho 52 anos, nasci em 66, em Lisboa. E tinha... Oito anos, quando se deu o 25 de Abril. Uh, e normalmente nessa altura o que se ouvia era música de intervenção e música brasileira. Uh, eu andei em duas escolas, andei no Dom Pedro V, que na altura tive a sorte, no início dos anos 80, abriu o Rock René -Vu, e hum, nos anos 80, Tive duas bandas, uh, os à Christie e depois mais tarde, no final dos anos 80, o Jorge Ferraz, uh, convidam-me para integrar os Santa Maria Gazinita. Uh, depois saí, da, saí de Dom Pedro V e fui para, para António Arroio, ou seja, já ia a António Arroio ver concertos, porque normalmente havia sempre mais concertos do que no Dom Pedro, e, e, e, e fui para António. Sempre fui um gajo que acho que fui parar à música porque sempre curti uh, capas de discos. Aliás, sempre curti a imagem da música. Uh, capas de discos, penteados, botas, uh, calças rasgadas. Uh, todo esse visual que apareceu na altura, nos anos 80, só para vocês terem uma Nos anos 80 aconteceu este tipo de coisas yeah. uh, só para terem uma noção por exemplo um gajo ia ao barbeiro cortar o cabelo e havia sempre uma pergunta final que era uh, queres risco ao lado ou risco ao meio uh, e só conhecia um barbeiro que, por acaso, entendeu que paravam ali os putos no rock rendezvous e que era o único barbeiro que fazia moicanos, que cortava cabelos a miúdas a escova zero, portanto, era uma altura que não havia ainda muita coisa. Nos anos, nos anos 90, comecei a ir aos, aos meus primeiros festivais, fui a Reading. Cramps, e formei uma banda... Ah, em 89, na altura em que caiu o Muro, de Berlim, entrei, eu queria ir para, para Belas Artes, mas as médias para pintura eram, eram bastante altas, e como nunca fui um gajo marrão, ainda pensei ir para a scenografia, mas depois arranjei um estágio na, na G. Walter Thompson, numa agência de publicidade. E nos anos 90, basicamente, tinha bandas, tinha uma banda que era os Lulu Blind, quando o Santa Maria acabaram, formei os Lula Blind e trabalhei em publicidade. Uh, depois saída da de Digivalter Thompson fui para pa a Euro RSG. Um, portanto, nos anos 90 tinha o, os Lula Blind e na altura, no princípio dos anos 90, para aí em 93, 92, abriu um clube que era o Johnny Guitar. Ainda cheguei a fazer... Um, uns cartazes para, para o Johnny e fazia basicamente cartazes para, para a minha banda estes dois cartazes estes dois flyers isto eu normalmente ponho sempre coisas às vezes de, de outras pessoas mas isto era normalmente era o Stini Top Ten, isto deve ter sido João Paulo Feliciano isto era o pessoal dos Ref que também tinham pronto também sempre gostei de, de ilustração. Isto eram cartazes para os uh, Também sempre me preocupei muito com... com a cena visual dos concertos. Uh, pessoal, isto até foi uma festa de lançamento do Blast, do segundo álbum dos, dos Luloblinds, em que um gajo pintou umas telas enormes para pôr e para fazer uma exposição. Decoração de palco. Isto foi um trabalho que era para os Loulou que foi a meias com, com a fotógrafa Patrícia Almeida, com, qual, com, com quem eu vivi nos anos 90, e que infelizmente já, já não se encontra conosco Mais um cartaz na altura para o Ritz Club. Isto foi uma... Eu só pus isto porque eu trabalhava em publicidade e a malta fez uma campanha para da Páscoa para hum, uma campanha de, de outdoors e de, e de anúncios para o jornal, uh, do Jumbo. E no final da sessão fotográfica, aquilo era uma família vestida de coelhos, e no final da, da, da sessão fotográfica perguntei o que é que os gajos iam fazer ao, aos fatos, eles não iam fazer nada e Fiquei eu com eles e fomos ao Ritz Club tocar vestidos de coelho. Pronto, isto é uma, uma serigrafia que vai sair agora nos 25 anos do, do lançamento do, do Dread, dos que Vai ser feita pelo Miguel Coelho, o Mike Goes West. Isto foi uma serigrafia que fiz para... que era para ser feita uma exposição ao António Sérgio, mas... que Acabou por não, não haver. Uh, basicamente, pois eu sempre fiz capas nos anos 90 para malta, desde Tara Perdida, Malta de, de Metal, Malta Punk, bandas novas na altura, que muitas vezes fazia a borla porque para ajudar a malta como sempre também me ajudaram a mim. Uh, mas pronto. Uh, depois em 2000, em 2000 cansei-me da publicidade. E basicamente ganhava a vida a fazer capas de discos. E fiz, talvez eu e o Rui Garrido, que é um alt designer, acho que somos os dois gajos que fizeram mais capas de discos no, em, neste país. portanto Basicamente tocava, tinha assim uma, uma vida um bocado de luxo, tocava e fazia capas de discos. Vivia sozinho na altura e ainda não tinha putos. Um... Fiz capas de mais variado, como podem ver, o HF, o Rui Veloso, uh, Tiger Man, Linda Martini, Stereo Saro, The Wiesel, sei lá. Não estão não aqui todas, nem... nem, nem. E no, no início dos anos, uh, uh, no início do século, um, o, a malta da, da ZDB convidaram-me para fazer... Um, os cartazes para, Festival... para a ZDB e, e o, o que normalmente eu chamava os cartazes mais rápidos do, do mundo. Porquê? Porque eles ao princípio pediam cartazes e faziam fotocópias, que o pessoal depois colava ali na zona do bairro uh, e normalmente às vezes pediam cartazes às três da manhã para entregar a, a, o zip no Poço dos Negros de manhã e depois, quando eu saía à noite, já os cartazes estavam colados na rua, portanto... Isto alguns... e depois eu, às vezes fotografava os cartazes. Isto eram umas festas que havia de rock and roll chamadas b Na altura, ainda era o Texas Bar, agora o Music Box. Isto foi dos primeiros cartazes dos Ded Combo. Pronto, isto era os... Ah, e depois con consegui convencer a malta da ZDB em vez de ser, pá, em vez de ser uh, uh, cartazes de fotocópia, uh, convencê-los a fazer cartazes a duas cores. Pronto, e fiz para pa várias coisas. Ainda consegui convencê-los com o co Mike Goes West a fazer umas serigrafias para alguns concertos para especiais, não foi o caso deste dos combo este fiz para, para os Dedcombo, mas ainda chegámos a fazer cartazes para, para, para mais malta. De alguns cartazes, aquele foi na altura em que houve o tsunami na, se não me engano na Tailândia. Este do meio, este ali do, do lado esquerdo era uma serigrafia. Losers. Este também é uma serigrafia, aquele cartaz. Serigrafias, cartazes. Não estão aqui todos, escolhi o, os melhores. É? Também foi um trabalho gratificante, porque às vezes um gajo diz este cartaz é fixe, este é mau. É lógico que há cartazes que, pedidos às três da manhã, um gajo não está em grandes condições para fazer alguma coisa. E não saíram grande coisa, mas ao fim e ao cabo houve uma altura que eu espalhei os cartazes todos no chão e olhei para aquilo e acho que, acho que fiz um bom trabalho no geral para, para, para a ZDB. Isto foi umas serigrafias que o Pedro Diniz Reis fez, mandou fazer, que eram umas performances com filmes e pessoal a tocar. Pá, fiz de várias coisas. Fiz também, na altura, fazia muitas coisas para o Edgar Pera, ainda faço. Edgar Pera, para chutos... Eu, aliás, comecei a ter muito trabalho na altura, foi, foi no início do, do ano, em 2000... Não, este, este já foi depois da de Expo, se não me engano. Foi com, comecei a ter muitos pedidos de trabalho com, com este pastiche, tipo... Pop Fiction, que era uma performance do, com, com o Tiago Gomes. E a partir daí houve muita malta que viu estes cartazes colados no bairro e começaram a pedir uh, boete trabalho. Malta do Teatro Amiga, cartazes à borla. Para este faço sempre à borla, mas não me importo. Tiger Man, Edgar Pera, e depois, como tenho uma banda, nesta altura ainda tenho esta banda, fiz imensas coisas para a banda. Fiz também para teatro, para festas, festivais da ZDB. Aquilo era uma banda que eu cheguei a ter no início, quando acabou os Lulovline, no início de 2000, que era os Tysons, que que era uma malta por mas que não gostavam de tocar em. só gostavam de tocar em sítios trendy e eu vim-me embora à francesa. Cartazes para, para filmes, festivais de filme, de cinema. Uma cena para barrer rocks, capas da Bíblia, isto foi na altura do, do 11 de setembro. Cartazes para, para o Edgar Pera. Ah, desculpa. Também, também curto pintar e fazer ilustrações. Uh, cena gráfica para, para, para festivais, neste caso a Lisboa soa. Cenas para. para que era uma... Foi com, este, com esta performance que surgiu. O gajo do cangalhar para os deadcombo, os personagens dos deadcombo nasceram com, com, com a cena do Edgar Pera, que era um, um cine-concerto chamado Sudwestern, que era tipo um éster no bairro alto. Deadcombo no hot-clube. Deadcombo no hot-clube uh, Dead antes dele arder. Pronto, e a cena, a cena dos do Dead Combo, tem uma coisa que, que, que eu curto porque pessoal, con, con, construímos um universo que, que nos dá asa a trabalhar com, em, em muita coisa, tanto nos cenários, que sempre foi uma coisa que eu sempre curti, a cena de, de, de cenários. Neste caso, arranjámos estas cornetas e, ao princípio, usávamos só as caixas da, das guitarras como se fossem um caixão, umas flores e uma... E uma lâmpada, Eu lembro de ver um, um vídeo do, dos barraus em que o gajo mandava a lâmpada e pensei, isto é, um, é uma boa cena para a malta, como se fosse um porão de barco. Pronto, cenas de cenários. Neste caso, trabalhámos com, com uma malta, quem, fez, quem construiu este, este cenário, este altar, foi uma, uma malta que trabalha com a circulando no Porto, ou seja, tem, a cena do um gajo ter uma banda tem uma coisa muito fixe, que é poderes trabalhar com mais pessoas de várias áreas, tanto do, do cinema, do, da dança, teatro, uh, performance, pronto. Neste caso era o cenário para, se não me engano, isto era para, para a tour do, do, do Bench of Meninos ou do, do Lisboa Mulata, já não me lembro. Roupa, uh, mandar desenhar roupa, cenas cénicas. Isto foi uma performance que fizemos com, com o Bruno de Almeida dedicada à Amália, uh, lá em cima em, em, nas curtas de Vila do Condes. Isto é malta da Circulando no Porto. Uh, cena de dança. Isto também foi uma cena de dança que, que fiz para uh, para Circulano também, que era um solo. Depois também, como sempre curti banda desenhada, entramos naquela de... Ele tinha feito umas tiras para os dedos uh, e então decidimos fazer um livro, uh, se não me engano, nos 10 anos, quando fizemos 10 anos, Uh, que saiu pela Chada Editora e, e fizemos um, um livro com umas tiras com, com histórias que, que normalmente aconteciam connosco ou a curtir. Uh, serigrafias, neste caso convidámos o, o grande João Maio Pinto para fazer uma serigrafia quando saiu o Lusitânia Playboys. Isto foi uma serigrafia que fiz para o décimo aniversário. Quem fez estas serigrafias foi o Mike Goes West, que, que eu adoro o trabalho dele. Uh, ter bandas também implica, que tem uma coisa fixe que é tocar com mais pessoas. Neste caso, dois gajos é sempre um bocado, às vezes, impossível de... É tipo casal, horas estão bem, horas estão mal. Uh, e então convidamos mais pessoal para... para tocar com a malta e para desanuviar o ambiente. Isto é outra banda que eu tinha e que fiz o grafismo, neste caso o logo para os Ladrões do Tempo, era uma banda que tinha com José uh, isto é uma, o Zé Pedro. O Mike chegou curtiu tanto o cartaz que fez um, uma serigrafia disto, que é eu e o João Doce. Pronto, isto eu pus aqui porque é o facto de tocar com, e partilhar as coisas com, com outras pessoas. Isto, neste caso, tocar com, com, com o filho da mãe, que foi um prazer. Estou é outro projeto que eu tenho, que é com, com a Adriana Saia de John Clima, que se chama -se Time Spine, uma coisa mais, mais experimental. Uma cena que já anda há anos, com, pá, dez anos, com, com, com o Tiago Gomes. Fazer o on the road. Pronto, isto é a capa de disco que saiu pela ótimos discos na altura e um cartaz. Mais um cartaz. Isto, uh, isto foi um cenário que construí uh, para os chutes e pontapés, se não me engano, aos 35 anos. Pronto. Foi fixe porque um gajo faz uma maquete e depois vês isto. Foi a primeira vez que. Como aconteceu na vida, tipo, fazeres uma coisa em escala pequenina e depois veres isso em, em tamanho real. Pronto. Trabalhar com fotógrafos. Uh, na altura, o Kim Albergaria convidou-me para fazer um programa de rock and roll na Vodafone, quando aquilo começou. Já não tenho. Cenas a solo. O grafismo para pós-discos. E pronto, basicamente o que eu digo ao pessoal é acreditar sempre, trabalhar, mas o trabalhar é na base do curtir, experimentar, ser eclético, conhecer, ir a outras praias, ouvir os outros, partilhar e celebrar. Basicamente é isto que eu tenho para dizer. Obrigado. Alguém com questões? Não. Nem que, seja, nem que seja sobre música, talvez. Olá, Tom. Oi, João. Eu tinha que te fazer uma pergunta. Tu ainda tens espaço, mantens um espaço para ti em casa, onde continuas a desenhar ou a pintar. Aquele espaço que reservas ainda para toda esta energia que tiveste a mostrar aqui? Eu, tenho, eu até tenho uma casa fixe e tenho um espaço. Uh, e até montei um estúdio, que pode ser de música e pode ser para. e até queria montar lá uma cena para gravura. Mas uh, o pessoal bem pode ter um espaço se não tiveres uh, espaço temporal. E como tenho três filhos, portanto, uma adolescente e dois putos pequenos, uh, espaço, tempo é uma coisa que, que me falta. O espaço ganha um significado muito vasto, não é? Exato. E, como dizem os Mã Morta, o tempo não espera por nós, portanto... <risos> e é bem verdade. Hum. Epá, eu, eu acho enquanto um gajo é novo, acho que deve aproveitar, enquanto não, não tem filhos, enquanto não tem família, vá... Acho que deve, deve fazer aquilo que está a e, e é nessa altura que tem mais tempo para isso. Porque quando, tu, quando tens filhos, esse tempo... Uh, é lógico que não me arrependo disso, né? mas uh, esse tempo diminui. Né? Embora uh, uh, tento me virar para, para, para ter tempo, mas também é, é fixe ter tempo para eles e ter esse tempo de família. Mas, sim, às vezes sinto um bocado de falta de ter tempo para mim. Uh, estar a fazer aquilo que... sem ser uh, encomendas ou sem ser... Uh, estar só a curtir, pronto. Como eu te compreendo. Fica ah? yeah. Antes da despedida, só se tiver alguma coisa para dizer, pode dizer, força. Eu não, eu não. só. Um, é só agradecer vocês estarem aqui, agradecer o convite que foi feito e acho super porreiro existir este tipo de de eventos, e o pessoal vir aí demonstrar o trabalho e... É, é melhor dar a salva palmas agora, então. Obrigado. card design exad de caudas da rainha